Fala pessoal, nesse vídeo eu quero fazer uma análise específica do índice do dólar, o gráfico DXY que pode contar pra gente aqui revelar para onde a gente pode ir com o mercado de criptomoedas e o Bitcoin. Então deixa aquele like e bora lá pro vídeo. Então vamos lá galera, vamos falar aqui do DXY. Quem não viu o vídeo de ontem, eu comentei aí, né? Na verdade, esse vídeo é de sábado, né? Ontem acabei não conseguindo fazer vídeo mas eu comentei sobre o índice do dólar porque é realmente é algo importante a gente ficar atento, porque sempre que a gente bateu aqui nessas regiões de resistência que é uma região importantíssima, vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, a gente viu aí né, o índice do dólar perdendo força e a gente tendo aí, então, um bull market muito forte para o Bitcoin. Tá? Então a gente está de novo nessa região de resistência, será que a gente vai então aqui a partir desse momento começar uma correção no índice do dólar que poderia levar aí a gente ter mais um upside pro Bitcoin, sobre isso que eu quero falar aqui então no vídeo de hoje, beleza galera? Então não esqueça aí de deixar aquele like para apoiar, muito importante. Participe também aqui dos grupos, tá? Tem que o grupo é, do meu canal aqui, que são mais de 10.500 pessoas, tá? Você fica livre lá para poder comentar, participar, interagir com as pessoas e comigo mesmo também participo ali do, do grupo direto. E também tem o Orca Sinais, quem quiser acompanhar aqui nossas análises de altcoins, tá? Então participe aqui, grupo free, a gente sempre posta as análises interessantes, notícias ali, então vale muito a pena. Então galera, vamos dar um uma olhada aqui no índice dólar, eu vou comentar também talvez um pouquinho também sobre a SP500 aqui, sobre o que, que eu estou de olho também, tá? E o índice dólar conta pra gente aqui algo interessante, né? Conforme eu falei no vídeo de sábado, né? Sempre que o índice dólar bate nessa região aqui, ó, nessa, nessa, nessa região aqui importante, essa, essa faixa amarela, a gente tem então o um início de um bull market pro Bitcoin, tá? A gente pode ver aqui, ó, lá em, em dezembro de 2016, se a gente puxar o gráfico do Bitcoin, a gente vê se eu acho um, um gráfico mais de longo prazo, esse aqui, ó, então, dezembro de 2016 aqui, ó, o Bitcoin estava nessa faixa aqui mais ou menos. Ó. Então, aqui ó, então aqui a gente teve um, um início forte aqui, uma subida muito alta, o Bitcoin subiu praticamente aqui a 2.000%. Né? E depois, voltando aqui no gráfico, a gente também bateu de novo aqui nessa região aqui em... em... 30 de março de 2020, né? Foi bem próximo ali do Corona Crash, né? A gente teve um crash muito forte. Então, a, o Bitcoin, a partir desse crash aqui, olha, ele subiu praticamente do fundo aqui do Corona, na região dos 3 mil dólares, subiu aqui também cerca de 1.500%, tá? Então, agora, galera, a gente tá de novo nessa região aqui amarela, tá? E que região que é essa que o índice do dólar não consegue passar? Né? É algo interessante que a gente tem que ficar de olho, porque essa aqui é a região, pessoal, olha só, se a gente puxar a Fibonacci aqui, ó. Tá, desse topo que a gente fez aqui, ó, lá em, do, em 2001, tá? em julho de 2001 de puxar o topo aqui até o fundo ó, a gente pode ver que essa região é a região de 618 tá galera, então por isso que o índice do dólar bate aqui e não consegue passar essa, essa região importantíssima, né? a região de 618 é o ponto que eu sempre bato a tecla aqui nos meus vídeos sobre isso, então o dólar tá tentando aqui né uh, romper essa região tá então esse aqui é a região que tem que ficar de olho que está aqui no 101.9 tá galera, então uh, a gente está bem próximo aqui, o dólar está agora na região de 101.7 73 no momento que eu tô gravando esse vídeo, tá bom? Então, se a gente romper essa região de 68 aqui, seria muito, muito bom pro dólar, né? Porque a gente poderia, inclusive aqui, testar aqui, ó, o, tem um canalzinho de alta que eu tô desenhando aqui, ó. Poderia, né, o índice do dólar fazer, buscar até a região, a região é, do topo desse canal aqui, né? E testar essa, essa linha de cima, tá? É, a questão é o seguinte, pessoal, tá? O que, que é o índice do dólar? Vou explicar para vocês o que, que algumas pessoas não sabem o que, que é, eu vou comentar sobre isso, tá? E realmente é muito importante olhar esse gráfico, eu, eu sempre falo para vocês nas minhas análises de Bitcoin sobre o índice do dólar, é importante a gente acompanhar ele, tá? O é, que, que é o índice do dólar, então? O índice, o índice do dólar, né, ele faz uma, uma comparação da, das moedas aí, né? do dólar, do euro e a libra esterlina, iene, moeda do Japão, enfim, várias moedas aí no balai são moedas aí dos países, né? É, economias fortes aí, né? Então, até puxar aqui, tem, um, tem até um site mostrando aqui ó, a importância do DXY para o dólar, né? Que é um índice. E aqui tem as moedas que fazem parte desse balaio aqui todo, tá? Então, seria basicamente aqui, ó. Então, o euro com 57,6% né, de força aqui nesse índice. Depois tem o N, a Libra Esterlina, o dólar canadense, coroa sueca e franco suíço, tá? Então, são essas moedas que fazem aqui, a princípio, a parte desse, desse índice, tá? Não sei se aqui está atualizada, peguei num site aqui, uh, enfim, que eu não tenho muita certeza aqui, mas me parece que tá correto, pelo que eu já tinha visto, tá? Então, uh, o que é mais importante é saber que o, o euro aqui, tá? é 57% é muito a relevância do euro que é muito forte, tá, para esse índice. Então, é interessante aqui eu até quero fazer uma análise rápida do euro aqui, a gente pode dar uma olhada o euro em relação ao dólar, porque pode contar pra gente também para onde aí esse índice pode ir, tá? da libra extermina também aí, a gente pode dar uma olhadinha também sobre isso. Então, galera, o que acontece aqui? Ó? A gente está nessa região de resistência, que é o 68 de Fibonacci, tá? muito importante aqui agora. E a pergunta que fica é, o que, que vai acontecer aqui agora? Será que a gente vai começar a fazer uma correção desse índice do dólar ou a gente vai romper essa região aqui e buscar é, é, essas regiões mais acima? Né? Se a gente romper essa região aqui, dos, né, eu diria até que essa região ah, aqui dos 104 pontos aqui, a gente fez o último, último topo que a gente fez aqui, ó, tá? É, 103.75 aqui, tá? A gente pode até traçar uma linha aqui, tem, inclusive tem um fundo aqui, ó uns fundos interessantes. vou botar uma linhazinha aqui para te acompanhar, então, ao longo do tempo. Seria essa linha aqui, a gente vai dar uma olhada junto aí, tá? Então, não se esqueça de inscrever no canal, porque eu vou atualizar vocês aí do que eu tô de olho, tá? E se tiver uma coisa importante, eu posto também no grupo Telegram. Tem também o meu canal de alertas, tá? Todos os links aqui abaixo, na descrição do vídeo. Então... Essa região aqui é importante a gente ficar de olho, a gente tem espaço aqui ainda mais tá, para ele subir, mas, obviamente, uh, tem que lembrar que a gente está aqui agora exatamente muito próximo dessa região de 68. Deixa eu botar também a região de 68 aqui para a gente ficar de olho, tá? Então, vou puxar aqui do estopo, né? Aqui até o fundo e vamos botar aqui essa região de 68. Tentar tá botar bem próximo aqui onde seria, obviamente, tá, pessoal? É só uma... uma né, uma... Tentar aproximar aqui onde onde está, tá? Então, tá aqui no 101.9, Tá? Então, eu vou traçar também uma linha aqui no 101.9, uma linha aqui horizontal, vou botar aqui uma linha horizontal também, aqui, certo? Então, vou até botar aqui, ó, pum, e vou marcar aqui como 101.9, coordenadas 101.9. Tá, a gente já deixa marcado aqui que essa aqui é a região importante da gente ficar atento, tá? Então, galera, acontece? A gente pode aqui agora, né, é, essa região aqui que eu não quero, né, que a gente, não é bom pra gente que tá aí posicionado em Bitcoin, que é... Que é que está apostando né, o Bitcoin no, no, no, né, agora para os próximos aí meses, né, para esse ano, se a gente romper essa região aqui, ó, essa, região do centro, essa, essa faixa toda aqui, que eu poderia até botar uma, uma caixa vermelha depois aí que eu posso fazer isso, a coisa pode ficar bem complicada para o Bitcoin e também para esses pequenos os mercados, para ativos de risco, né, eu diria. Então... É, o índice do dólar ele impacta diretamente essas classes de ativos, tá? Bitcoin, sp 500 como vocês podem ver, eu mostrei para vocês aí né, a relação do índice do dólar com o Bitcoin, tá? Então, galera, o que a gente tem que ficar de olho aqui agora, que é importantíssimo, que eu falo sempre aqui é, no canal sobre isso, inclusive nas análises da sp 500 eu olho muito, né? Bastante sobre isso também, são as divergências do RSI, tá? Isso que a gente vai ter que olhar aqui, na minha opinião. Porque isso aqui funciona muito bem para esses mercados mais tradicionais aí, tá? As divergências funcionam para o Bitcoin também, tá? Mas um, para ir para a SP500 tem funcionado bastante, né? Eu mostrei isso aqui em outras análises da SP500 também. A gente pode dar uma olhadinha daqui a pouco aí. É o que eu é estou buscando aqui agora nas SP500 também, ver uma divergência aí bullish para poder né, entrar mais posicionado aí com, com, né, mais pesado com o Bitcoin aí, tá? É, então, galera, o que a gente tem que ver aqui agora? Procurar divergências aqui, né, no, no RSI aqui, né, divergências bearish, né, a gente tem que fazer de olho, são, até que não tem uma divergência bearish que vai, que pode fazer o RSI e o o, o índice do dólar começar a corrigir, tá? Então, tem algumas tabelinhas aí, até inclusive vou deixar pra vocês aí, né, aqui embaixo na descrição do vídeo, uh, deixa eu ver se eu acho aqui o desenho aqui, ó, essa tabelinha aqui mostrando, ó, vou até limpar aqui a meu, o meu rosto para vocês poderem ver um pouquinho Uh, um pouquinho uh, Melhor aqui ó. Tá, Então a gente tem aqui essas divergências né? A gente pode ver aqui por exemplo ó, uh, A gente tem aqui embaixo o indicador né? Aqui seria embaixo o indicador ó. E quando a gente tem aqui, tem dois tipos de divergência A gente tem a divergência regular e a escondida A tá? hidden, hidden e regular Tá bom? Ah, meu mouse está um pouquinho travado, vamos ver se volta aqui, tá? Então, aqui, ó, quando o preço ele faz fundos mais baixos aqui, ó, né? e o RSI faz fundos mais altos, a gente tem uma divergência bullish regular, que é essa região aqui, tá? Ao contrário, é o é bearish regular. E tem aqui ó, a hidden, né? a escondida aqui, a divergência escondida, que também, quando o preço faz aqui fundos mais altos e o RSI faz é, fundos mais baixos, ó, a gente tem aqui uma divergência bullish escondida. Né? E o contrário também aqui, quando a gente tem o preço fazendo aqui, ó, uh, topos mais baixos aqui, e o indicador fazendo, então, topos mais altos, a gente tem uma, uma, uma divergência aqui, no caso, bearish, tá? Então, isso aqui é uma coisinha que tem que pegar mesmo, tá? Inclusive, para mim, é um pouquinho difícil de encontrar essas divergências aqui escondidas, tá? É importante vocês ficarem de olhos aí, até vale a pena imprimir, dependendo aí, né? Botar na, na, na, como na parede do quarto aí, é, para vocês ficarem de olho sempre nisso aqui. Tá? E é isso que a gente tem que buscar aqui agora no, na, no índice do dólar. Então, voltando aqui para o gráfico do índice do dólar, vamos dar uma olhadinha aqui agora uh, sobre isso, né? A gente tem aqui, então, pessoal, aqui no gráfico do índice do dólar, a gente pode dar uma olhadinha seguinte, ó. Aqui nesse momento, ó, a gente está vendo... Uh, deixa eu puxar aqui uma linha, ficar um pouquinho mais fácil. O RSI, ó, desse... Vamos puxar aqui o gráfico semanal, estou no semanal aqui que faz mais sentido, tá? É, a gente tem que ver o seguinte, ó, Aqui, ó, a gente tem, então, uh, o preço aqui, por enquanto, né, fazendo aqui, ó, né topos aqui descendentes, tá? Então, a gente tem um topo descendente aqui rodando, enquanto o RSI aqui tá fazendo aqui, ó, topos, né, ascendentes aqui, tá? Então, o que que é isso aqui, ó? Tá, vamos até botar de outra cor aqui, pra gente poder ficar um pouquinho mais, uh, mais fácil a gente poder ver, pra não ficar misturado, vou botar aqui azul, tá certo? Vai ficar um pouquinho mais fácil de a gente poder ver. O que acontece, então? Vou deixar, dar pra vocês, se você quiser pausar o vídeo aí, 5 é, segundos para a gente poder ver o que, que é essa divergência aqui, Bullish. Então, pausa o vídeo aí e tenta ver o que, que divergência é essa aí, beleza? Então, voltando aqui, é, essa aqui é uma divergência bearish escondida, tá? Então, voltando aqui para o nosso gráfico aqui de novo, a gente pode ver, ó, tá? Cadê o gráfico aqui? Vou puxar aqui de novo. Tá aqui, ó. Então, aqui a gente tem... O, o preço fazendo aqui, ó topos mais, topos mais uh, baixos aqui, né descendentes, enquanto o RSI está fazendo aqui topos ascendentes. Então, a gente tem uma divergência bearish aqui, que é um sinal de venda, tá? Então, isso aqui é o que eu estou de olho aqui agora para o início do, do dólar aqui agora no curto prazo. Também a gente pode ver o seguinte, ó. Se a gente puxar essa linha até mais para trás aqui, ó desse topo aqui, ó desse, dessa região aqui para baixo, ó, a gente pode ver que o preço está caindo aqui, ó tá? E se a gente puxar o RSI, ó, acontece, a 8 está acontecendo, acontecendo com o RSI, tá subindo, ó. Então, tem uma divergência aqui também escondida do RSI, do índice do dólar, que mostra que a gente pode ter sim, começar uma correção para o índice do dólar muito em breve, tá bom? Então, esse é o motivo que eu comentei para vocês no vídeo de sábado, que a gente pode estar muito próximo aí de iniciar tá? um, um pequeno bull market para o Bitcoin, tá? a gente pode ter sim um upside para o Bitcoin, então tome cuidado aí, tá? tome cuidado com isso aqui. Eu sei que está todo mundo falando sobre coisas bearish, agora o Windows, o, o, os Estados Unidos vai, no caso, aumentar a taxa de juros, vai tudo despencar. A gente pode ver isso acontecendo aqui agora no curto prazo, sim, tem mais correção aí para o Bitcoin, tá? mas a gente pode ter, sim, a melhor oportunidade aí de comprar Bitcoin nesse ano, tá bom? Então, uh, eu acredito, nós também falando com vocês, que eu não, eu não vejo uh, a SP500 aqui agora, a gente tem uma correção aí catastrófica que vai... É, né, fazer o as pequenas se espencar nesse momento aí, tá, pessoal? Não estou enxergando isso aqui agora, tá bom? A gente tem ano de eleição nos Estados Unidos, lá é bem complicadinho aí ter... ver um crash assim forte, tá bom? Também tem a questão da, da Ucrânia e Rússia aí, tá? A gente está com medo como vai ser, tá bom? É, obviamente existem riscos aí, tá? Então, nunca opere aí sem botar uma stop loss. Então, defina quanto você está disposto a perder aí no... quando você entrar na operação, tá? Defina a stop loss e não deixe de colocar a stop loss que tudo pode acontecer nesse cenário que a gente está aqui agora, nesse momento. Então, eu vou estar tá buscando comprar Bitcoin, eu falei para vocês ali, a partir dos 77.500, tá entrando pesado, pessoal, tá? Essa aqui é a minha ideia. Eu vou fazer um update para vocês aí no, no vídeo talvez mais tarde ou amanhã de manhã, eu faço update para vocês em relação a isso, tá? Mas tem que botar um stop loss, cara. Tem que avaliar por onde, até Onde que eu tô aceitando aqui, né, perder, até onde eu vou tentar acumular o Bitcoin, até onde eu vou estar aceitando aí, então, uh, perder, né? Para você cair fora caso um desastre aconteça, tá bom? Então, isso é muito importante aí. Não existe nenhuma análise que vai dizer para vocês, ah, isso aqui com certeza vai acontecer e não, não existe isso, tá? Tudo é probabilidade, é, é assim como funciona, né? Se você é trader, você tá sempre aí trabalhando com probabilidades, tá bom? E, na verdade, a vida toda, se a gente pensar, é tudo probabilidade, pessoal. Não existe nada certo. Quando você atravessa a rua, né? De uma né? caçada, caçada para outra, cara sempre tem a probabilidade de você ser atropelado. Então, se você não tomar cuidado, olhar para os dois lados, tá? Não uh, se precaver, você tem esse risco sempre. Então, tudo é probabilidade na vida. Você tem que estar preparado sempre para o pior cenário, tá bom? É, então, pessoal. Um... Falando aqui do índice do dólar, tá? a gente está nessa região de resistência, tem algumas divergências interessantes aqui, a gente pode ver, inclusive, outras divergências aconteceram aqui também no passado, tá? eu deixo para você fazer esse exercício aqui, pega o gráfico aqui da, do, do índice do dólar, tente enxergar essas divergências, vocês vão ver que essas divergências funcionam muito bem, tanto para o índice do dólar, tá? quanto também para o SP500. Aqui, por exemplo, outra divergência aqui também, ó, a gente tem aqui... ó. O, a gente tem o um preço aqui, ó, olha só que engraçado aqui, ó. Tem o um preço aqui caindo, né? O, o índice lá caindo aqui, fazendo topos descendentes, enquanto o RSI fazendo aqui, ó, outra divergência aqui escondida, tá? Então aconteceu, ó. Quando isso aconteceu aqui, ó, a gente teve aqui, ó, uma correção muito forte, caiu quanto aqui praticamente, ó? Coisa caiu Cerca de 16% aqui, né? Essa aqui, o índice do dólar, então, muito forte essas, essas divergências funciona muito bem. O RSI, aconselho vocês a ficarem de olho aí tanto para o índice do dólar como para esse P500. Tá bom. Então, pessoal, para mim, o índice do dólar é sim uma chave aí desse todo esse mistério para a gente desvendar para onde pode ir. tá? E como eu falei pra vocês, aqui nesse artigo o índice do dólar, uh, o euro representa 57.6% aqui desse índice. Então, vamos dar uma olhadinha então no euro, o que, que pode acontecer com o euro aí porque se o euro começar a subir em relação ao dólar tem chance sim desse índice o índice do dólar começar a corrigir, certo? Então, vamos puxar aqui o gráfico do índice do, do euro aqui do, desculpa, o índice do euro, não do gráfico do euro em relação ao dólar tá? E olha só, galera, olha só que, olha só que, que, que coisa aqui, ó. A gente tá quase aqui, ó, o, o euro tá quase pareando aqui com o dólar, tá? Então tá em que, ó 1.07, tá, euro para cada dólar, e olha só que, que curioso aqui, ó, eu tô puxando esse gráfico aqui do, não sei, não sei nem da onde, tá, que é FXCM aqui, tá eu, honestamente, pessoal, eu não opero Forex, tá? Eu não sou especialista em Forex, tá? inclusive, se você for especialista aí, comente aqui abaixo no vídeo o que você tá achando que pode acontecer com o euro em relação ao dólar aí, tá? Mas olha só, a gente corrigiu muito forte já, a gente fez um triângulo aqui praticamente, um triângulo, um triângulo gigante aqui, ó, pro índice do dólar. É, rompemos para cima aqui desse triângulo aqui com um volume forte até aqui, ó, né? gente, quer dizer, rompemos não, né? A gente fez um volume muito forte aqui nessa região, o que mostra aqui que essa região aqui, ó, região de 1.06 é uma região de muito interesse aí, tá? Então, é, pelo menos que mostra para mim o volume nessa região aqui, tá? Então, para mim, está parecendo que o índice do dólar fez esse rompimento. Ele fez esse rompimento aqui, ó, para cima dessa linha de tendência e fez essa correção para retestar essa região de novo aqui, tá? Eu tenho impressão que o, índice, que o dólar vai segurar nessa região aqui, pessoal, porque se a gente romper isso aqui, ó, começar a cair forte, cara, muita gente vai começar a perder dinheiro, né? Tem muita gente aí, baleia aí, que tá, com certeza aí, é, né na Europa aí enfim com certeza os caras na minha opinião tem chance grande de segurar aqui o índice do dólar segurar é, desculpa o euro segurar nessa região aqui tá bom então isso aqui poderia fazer então o índice do dólar começar a perder força, tá? Então, vale a pena começar a olhar o euro aí. Também a gente pode olhar aqui a libra esterlina, né? Os pounds aí, a gente pode ver o seguinte, ó. Aqui também tem uma cunha descendente aqui na, no GB, GBP, aqui, o SD, British Pound aqui, né? As libras esterlinas aí. Então, a gente tem essa cunhazinha aqui, ó, que é um padrão uh, bullish, né? E rompeu para cima. Uh, a gente pode ver aqui nessa região entrou um volumezinho também, aqui essa região entrou volume. E agora aqui nessa região que o que o... Que o que a libra esterlina tá aqui agora tá entrando um volume muito forte pessoal tá entrando um volume muito forte aqui tá para mim tá aparecendo aí que também a libra esterlina pode sim a partir daqui começar a reverter em relação ao dólar tá eu não sou especialista em forex então se você conhece aí comente aqui abaixo do vídeo tá porque isso aqui tanto o euro como a Libra esterlina pode se impactar e o índice do dólar fazer o, o, né, essas moedas ganharem força em relação ao dólar e o índice do dólar começar a perder força e a gente vê aí né, um, o Bitcoin né, retomando aí né, retomando essa, essa alta, tá bom, pessoal? É, outro fator que eu queria mostrar para vocês aqui também, deixa eu lembrar aqui que eu tinha outras coisinhas para mostrar para vocês em relação aqui ao índice do dólar. Deixa eu só pausar o vídeo aqui para me lembrar que tem bastante coisa para falar para vocês aqui no vídeo de hoje. Ah, eu lembrei aqui, na verdade, tem o seguinte, ó, se a gente puxar o índice dólar também aqui agora, não só, no, não só uh, no tempo no semanal, aqui a gente pode ver o seguinte, ó, no diário, galera, olha só aqui no diário, ó, a gente está vendo aqui no diário, deixa eu apagar essas linhas aqui do RSI, que eu já fiz essa, essa análise aqui, a gente pode ver o seguinte, ó, no, no diário a gente está vendo aqui também uma divergência aqui, ó, uma divergência baixista aqui no RSI regular, tá? então a gente aqui é fazendo topos ascendentes aqui, enquanto o RSI está fazendo aqui topos descendentes, tá? Aqui é uma outra divergência que a gente está vendo aqui, tá me dando ideia que tem chance grande aí do índice do dólar começar a reverter, tá bom, pessoal? Então, fiquem de olho. Eu acho que a gente tem a oportunidade aí, uh, até aí mais ou menos o dia 3, 4 aí de maio, de uh, ver realmente um, uma possível reversão aí desse cenário bearish que a gente está vendo para o Bitcoin, tá? Lembrando que também, ó, se a gente puxar aqui o Bitcoin mais de... de Vou puxar o gráfico do Bitcoin aqui ó de mais... Um, médio prazo aqui assim, ó, até puxar o gráfico não logaritmo, a gente pode ver o seguinte, ó, nessa região aqui, ó, a gente pode ver o seguinte, aqui a gente tem uma divergência bearish aqui no RSI, ó, nessa região a gente acabou fazendo um topo, um topo ascendente aqui, ó, tá? E com o RSI, né, aqui, isso aqui tu no gráfico mensal, tá? E aqui, ó, isso aqui também foi para o semanal também fez isso, tá? Então de vez em aberto aqui no, no, no RSI para o Bitcoin e agora aqui nessa região, ó, que a gente fez aqui, é, tá fazendo essa bandeira aqui uh, de baixa, né, para o Bitcoin. A gente pode ver o seguinte, ó, aqui daqui para cá, ó, a gente pode ver o Bitcoin fazendo aqui ó fundo um fundo ascendente nessa região, tá? Com o RSI aqui agora fazendo aqui um fundo descendente, ó. Se a gente pegar isso aqui o que, que é, essa, é esse padrão aqui, tá? É uma divergência também, bullish escondida aqui, tá? Que tem para o Bitcoin. Por isso, o preço aqui tá, deu uma subida aqui, a gente começou a fazer essa bandeira aqui também, tá? E... É interessante ficar de olho nessas divergências que funcionam muito bom, bem também aí, tá? Pro, pro Bitcoin, pessoal, tá? Eu vou fazer uma análise mais detalhada do Bitcoin aí no próximo vídeo. Não quero deixar esse vídeo aqui muito grande. Eu queria focar mais aí no, no índice do dólar. E vamos olhar aqui por último só SP pequenos também. O que a gente pode falar das pequenos que eu acho importante, tá? É, vou puxar aqui o gráfico da SP também, aqui, mini futuros. Galera, o que eu tô de olho aqui agora é essa linha aqui, ó, tá? Uma linha aqui para SP 500 aqui que a gente pode ver lá de trás no gráfico não escala não escala logaritmo, escala normal aqui a gente pode ver tem uma linha importante aqui que a gente pode ver ó, aqui nessa região ó, ó, é suporte para o Windows para para SP 500 aqui resistência resistência resistência né? depois a gente acabou aqui ó resistência de novo resistência de novo mais resistência aqui depois rompemos e essa linha aqui provavelmente pode agora sim virar um suporte para SP 500 tá bom a gente está fazendo aqui então agora uma a gente está fazendo aqui agora essa, esse padrão aqui que é uma cunhazinha, tá, pessoal? Eu comentei para vocês que esse é um padrão aqui é, bullish, na minha opinião, tá? Então, é, no reteste dessa linha aqui de baixo, aqui, que eu considero que é importante, ó, a gente pode até tentar mover essa linha aqui mais para cá, enfim, como você preferir aí, tá? Estou é, olhando aqui no gráfico semanal. Então, quando a gente fizer aqui uma confluência, provavelmente essa linha aqui com essa, essa região aqui próximo dos 3 mil, 4 mil pontos aqui, pode ser sim uma excelente oportunidade aí a gente começar a é, ficar é, mais aí uh, bullish com esses pequenos, tá bom? Então, na minha opinião, como a gente acabou romper, como a gente acabou aqui, já mostrei para vocês também, é, desse topo aqui, ó, desse topo aqui a fundo, a gente acabou sendo rejeitado nessa região de 618, que eu falei para vocês aqui, que é essa região aqui é importantíssima, ó, de novo repetindo aqui essa região, a gente pode sim fazer aqui um Dedicate Bounce para SP500, testar regiões mais abaixo, tá? E a partir daqui, né, o preço reverter se a gente tiver também uma divergência aí, uma divergência bullish aí também no RSI, tá bom, pessoal? Então, uh, tem que ficar de olho, para mim, é uh, uma região que a gente conseguir entrar com volume muito forte para SP500, tá? Uh, com uma divergência bullish aí também, seria interessante, uh, Tá me parecendo aí que a gente vai ter uma reversão do índice do dólar, tá bom? Então esse aqui é o, é o meu cenário aí macro aqui né, da, da, dos mercados aí, que, que impactam diretamente ao, ao Bitcoin. Então por isso que eu tô aqui ficando, né... Uh, quero me posicionar aí pro, com o Bitcoin, né, regiões aí de e até um pouquinho mais abaixo, porque não, tá? A gente vai acumulando aí, à medida que o preço vai corrigindo, pessoal, porque a gente pode sim ver, ter essa reversão aí, pro uh, Bitcoin, tá bom, galera? Então, mais tarde, eu quero ver se eu faço aí para vocês uh, uma, uma análise aí do Bitcoin, ou mais tarde ou amanhã de manhã, tá? Se as coisas não mudarem muito aqui. Participem aí do grupo, dos grupos do Telegram uh, e também do Orca Sinais. Eu vou fazer, então, amanhã, provavelmente, uma análise do Bitcoin e Ethereum, que eu faço falar sobre Ethereum para vocês também, tá? E a gente se vê aí pro próximo vídeo, então, galera, beleza? Deixa aqui like e até a próxima. Valeu!